Agora eu vou entrevistar o instrumento da kit que chama coto ou cotô, não sei. Deixa eu perguntar para ele. É coto ou cotô? Ah, tanto faz, mas ele não quer que chame de toco. Então é coto ou cotô? O coto ou cotô? De onde você veio? Puxa, veio lá do Japão. E você, aqui no Brasil, você vive sozinho ou tem amigos? Ah, que bom. E você faz esses arpejos assim? Você parece um pouco. Toca um pouquinho para ver o que você parece, que eu já ouvi esse somzinho em algum lugar. Eu tava enganado, eu nunca ouvi esse som É muito bonito o seu som Por, por que que você tem esses cavaletinhos Branquinhos que ficam esticando você? Entendi, entendi Todos fazem isso daí? Nossa Puxa, muito bacana, viu, seu cotô? Eu tô adorando você. Você é um instrumento muito bonito. De nada. Ah, por que que você é tão grande assim? Mas se você só toca aqui. Opa! Como é que é isso daí? Hum, você faz tonhonyonyo, o cotô. Você sabe tocar alguma música para as crianças? Hum, espertinho. Nossa, eu vi que você tem umas palhetinhas que tocam em você, Cotô. Posso ver? Olha, o seu som é muito bonito, viu, Cotô? Eu adorei te conhecer, viu? Tchau! Tchau!